oi meu povo e aí como é que você está eu voltei hoje eu vou te ensinar a baixar o fatia de vida ah, como é o nome dele mesmo slice of leaf aquele aplicativo que todos nós precisamos para a nova jogabilidade do tsm-4 eu vou ensinar vocês como baixar o fatia de vida Deixe seu like se inscreva-se no canal então vamos para o vídeo gente lembrando que os links tá tudo aqui embaixo, hein? em a gente vai entrar aqui no primeiro link que eu vou deixar né aí vocês Vai vir para baixar o, o fatia de vida, vocês vão vir lá embaixo, bem embaixo mesmo, né? Aí aqui embaixo vai ter aqui, ó, esse link tal, tal, tal, aham, uhum, você vai apertar em cima dele e vai começar a baixar. Lembrando que não tem vírus, hein? Agora o outro, gente, para baixar o outro da mesma forma. Você vai entrar nele, tá vendo aqui, ó, tudo bonitinho, isso aqui já é a tradução, vocês vão clicar na tradução, e assim vai fazer o download dela como o outro e é tudo bem pequenininho porque é é só coisinhas mesmo do jogo né para mudar alguma coisinha ou outra para ficar o jogo ficar um jogo melhor né algumas pessoas gostam muito dele eu mais ou menos aí né vocês vão abrir a pasta principal né na pasta principal vocês vão dar o com o dedo nela né com o lado Esquerdo e vai abrir aqui... Eu vou nessa aqui porque tá tudo em inglês, eu não entendo nada, eu nunca arrumei esse aplicativo aqui também. Aí espera um minutinho, vocês vão apertar a linha OK. Aí vai abrir, né? Abriu ela, gente. Vocês vão clicar, dois cliques, né? Espera um segundinho. Aí eu falei para clicar não sei para quê, do nada. Vocês vão pegar essa pastinha... É, eu acho que não é pasta colar lá dentro, porque é a tradução do do programinha, vocês vão colar, Se for, aí aqui vocês vão pegar essa pasta e vocês vão pegar essa pasta e colar lá no mod no T-SIMS que fica lá, fica lá no documentos aí depois documentos vem aqui em electronic arts aí depois de electronic arts vem aqui em T-SIMS 4 aí depois de T-SIMS 4, vocês vêm aqui em mods aí vocês vão colar aqui, nessa pasta aqui, T-SIMS 4 mods né Aí vai ficar aí, gente, pronto. Já tá no seu jogo, tá tudo certinho. E pronto, gente. Vamos jogar e ser feliz. E já baixou. E é sobre isso, tá tudo.